São Paulo, a cidade, está para se tornar um inferno. E tudo isso porque o Torcísio, governador de São Paulo, cometeu um pecado imperdoável. Ele apoiou e continua apoiando Jair Messias Bolsonaro. É um pecado imperdoável para o Partido Comunista. E eles querem dar o um exemplo. Então, o objetivo aqui é bem simples. Antes de explicar por que São Paulo está para virar um inferno, a gente precisa entender os motivos. O que faz São Paulo hoje? São Paulo, seja a cidade, seja o Estado, é uma forma de se mostrar para o Brasil inteiro o que a direita pode fazer, o que o governo... De Tarcísio, de direita, pode construir em quatro anos. O que as pessoas poderão ver vai afetar o Brasil inteiro. Então, se o governo de Tarcísio ir bem, se São Paulo estiver muito bem na fita, isso, claro, vai ser uma maravilha para o nosso país, mas o Partido Comunista irá ser ameaçado. E, portanto, o Partido Comunista precisa. Que São Paulo vai muito mal. E que as pessoas, principalmente na cidade, onde é a vitrine do Estado inteiro, São Paulo ali, uh, Paulista, Rua Augusta, todos esses lugares famosos de São Paulo representam nem 5% de São Paulo. Eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo. Existem os outros 95% da cidade que não aparecem que são o que as pessoas do centro chamam de bairro. Bairro é 95% do estado. São os municípios conurb conurbados com a própria cidade, por exemplo, Taboão da Serra. Ali você tem toda a zona sul, grande parte da zona leste. Então é 95% que os caras não veem. É onde estão as 800 favelas de São Paulo. Algumas até hoje sem receber energia. E aí... Você tem em cada pedacinho de São Paulo Casas surgindo, casas de madeirite E agora, certo, tem uma outra questão Justiça impede prefeitura de remover barracas E despejar moradores de rua de São Paulo Eu voltei para São Paulo recentemente Certo, por alguns motivos para visitar a cidade E eu me deparei com uma zumbilândia São Paulo já era ruim já era pop certo? E eu, como vim do bairro, né, não faço parte do centrão dos ricões, tá certo? Eu não tinha nenhum problema com isso. São Paulo era... Quando eu nasci, e nos meus poucos primeiros anos, era uma cidade maravilhosa, com uma cultura riquíssima, com barracas de comida em cada esquina, comidas diferentes, cara de todos os tipos vindos do mundo inteiro. E aí começou... A desgraça do comunismo tomar conta de São Paulo. E o microempreendedor foi completamente destruído. Primeiro foi proibido que eles vendessem comida nas ruas. Ah, porque não é higiênico, porque não sei o que, tem que ter um restaurante, pagar mais impostos. Resultado, todas essas barracas desapareceram. E São Paulo passa a ter restaurantes caríssimos para as pessoas que vêm né, visitar o turismo da Paulista e falam, nossa, que lugar maravilhoso, paguei uma comida caro para caramba. E na verdade é ruim para caramba, certo? Qualquer boteco de qualquer outro lugar de São Paulo faria uma comida melhor que aquela. Mas enfim, é, é para turismo. E aí o microempreendedor tinha que colocar seus anúncios nas paredes por aí. De alguma forma, outdoors, tudo isso foi proibido. A não ser que você fosse o um McDonald's e tivesse um grande terreno para colocar seu M lá de sua logomarca, você estava proibido. E aí mais microempreendedores foram ladeira abaixo. Os microempreendedores e os pequenos empreendedores são aqueles que mantêm qualquer economia. A partir disso, se você não tem um microempreendedor gerando dinheiro, gerando riquezas... Você não tem essas pessoas consumindo nas grandes empresas, indo nos grandes shoppings e tudo mais. Então, São Paulo passou a ser uma falência em massa. Para onde você vai, em qualquer lugar de São Paulo, e agora, inclusive, no centro, tem placas de aluga, Se aluga, se aluga, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. Vende-se o que mais tem, porque ninguém nem quer alugar para ter problema com aquilo. Não é porque né, você vai alugar, vai ser uma dor de cabeça. É melhor vender. E aí, São Paulo, por onde você vai, tem pessoas andando na rua como se fossem zumbis, mano. É um bagulho sinistro. É completamente sinistro. Né? Todos viciados em crack, fazendo arrastões. E aí, claro, você, cidadão do bem, não tem direito nenhum de se defender porque eles estão apenas socializando o dinheiro de São Paulo. Agora, você eu visitei recentemente, como eu disse, e... É barraca em todas as praças onde antes não tinha ninguém, onde ninguém imaginaria alguém vivendo, no meio de uma praça de passa-carro circulando sem parar, lotaram de barracas. E aonde você vai, no metrô, em todas as esquinas, em todas as praças, todas têm barracas. E tudo bem, essas pessoas... A maioria não é violenta. A maioria não está lá para roubar ninguém. Está apenas pedindo a condição de vida delas. Mas a partir do momento em que você tem um número absurdo chegando, que é o que acontece agora, com a justiça da prefeitura, né, proibindo a, a justiça impedindo a prefeitura de remover essas barracas, aí você ligou o quê? O ok. Ah, todo mundo do Brasil inteiro quer ser mendigo profissional. Quer ser morador de rua profissional? Esquece essa cidadezinha, meu querido? Vem para São Paulo, onde é 100% legal, belo e moral você ter barracas em todos os lugares. E aí, onde que tá o limite aqui? Não pode remover barracas, mas aqui não especifica de onde. Ou seja, esses caras podem colocar uma barraca na frente da sua casa ou em qualquer lugar que lhes interesse, no meio da rua, cara. Vai colocar no meio da rua e tá proibido remover a barraca. Tá lá, o cara tomou posse na rua, a rua vai ter que ser fechada, e aí a rua inteira vai ser lotada de barracas, porque uma vez que não caiba mais nas praças, adivinha é qualquer outro espaço que tem ali fácil. E as pessoas já estão com medo de passar para não ser roubado, alguma coisa sofreu um arrastão, e você vai ter ruas sendo paralisadas como veias morrendo, cara. Como é, é isso que está acontecendo nessa cidade, que era para ser maravilhosa, que era para ser a Dubai aqui da América do Sul, mas por causa de roubo, por causa de socialismo mesmo, de simplesmente destruição da empresa, do microempresário, do pequeno empresário, agora você tem esse resultado. E quem vai? Quem é o louco de ir para São Paulo? Quem deseja ir para São Paulo? A não ser as pessoas, youtubers da vida, que, ou pessoas que precisam de um network. Lá está se tornando um apocalipse da nossa realidade. E tudo isso, claro, para a esquerda, depois, falar olha como os prefeitos e governadores da direita são horríveis. Olha como eles destroem as coisas, como eles não se importam com os pobres. Olha quantos moradores de rua tem em São Paulo. Olha aqui no meu estado diminuiu a quantidade de moradores de rua, já tá, Por que será? Porque foram todos para São Paulo. Então isso daqui demonstra para vocês o que a esquerda é capaz. Eles não se importam com nada a não ser se manterem no poder. O comunismo não está lá de bobeira, né, de altruísmo, não. Eles têm um objetivo bem claro. A destruição total do Tarcísio. Para que ele sirva de exemplo e aí qualquer coisa vão colocar na conta dele. Agora, está né, tendo grandes chuvas no litoral de São Paulo. Em toda a minha vida, meus 32 anos de idade, que não é muito, mas meus 32 anos de idade, sempre eu vi os jornais culpando as chuvas pelas desastres, pelas inundações, pelas pessoas morrendo, por desabamento. Sempre foi culpa das chuvas. Nunca foi culpa de governador e de prefeito. Algo me diz que eles vão virar a chavinha. E vão colocar na conta de torcígio os desastres que virão nessa grande chuva que está... Tá, está se formando na nossa cidade e também no nosso estado aqui. Então, o Brasil inteiro precisa olhar para cá com olhos perspicazes, olhar e saber o que está acontecendo, não ser enganado pela propaganda. Assim, você pode debater com as pessoas de todos os lugares. São Paulo está sob ataque, está sob ataque desses comunistas, dos vermelhinhos, certas criaturas do inferno, meu amigo. É porque eles não se importam com nada a não ser o poder pelo poder, cara. São horríveis. Então, cara, segura a onda aí, torcido. Segura a onda, já libera ali o que você puder para escoar é, o máximo de água possível. Vão começar obras, porque sempre foi uma questão de nunca fizeram obras para escoar essa água toda. Por isso que alaga é em todos os lugares. Pô, São Paulo tá a 800 metros de altura em relação ao, ao mar, cara. Uma coisa assim, 600, 800 metros. É só canalizar essa porcaria de água toda em direção ao oceano. Certo? A ave poluiu o oceano, não sei o quê, mas é melhor do que destruir a cidade inteira. Certo? Então, precisamos de escoamento para o oceano. Comece a obra logo, Tarcísio, né? Antes que comecem a culpar você por qualquer coisa que aconteça nesse estado. Certo? Pode ter certeza que vão fazer isso com o cara. Por último, quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o Torcer, sobre o Bolsonaro. Certo? O que vocês acham? Vai ser fácil a vida do cara aqui? Eu acho que não. E se você deseja concorrer à nossa sétima rifa, a R$ 700 reais no Pix, né, vou deixar um link ali também. Outra coisa, não é, eu estou com um canal secundário, vou falar sobre fit, né, atividades físicas, marombo. Se você interessa a esse assunto, também vou deixar... Um link ali e até a próxima. Tchau, tchau.